É, é, é. E aí, como está o come aí? O cume, o cume está comendo. Aqui o come está frio. O cume está frio? Como? Está chegando o verão aí. Ah, não, Mas não sei está onde você frio. Tá. Não confesso a minha ignorância, não sei onde você está. Eu estou em São Paulo. Tá e aqui frio. o cume está frio. É, então... Está frio e nublado. Está obscuro a nublagem do frio. E tem agasalho para proteger do frio? Estou em uma caixa de pedra quentinha. Ah, estou tranquilo. Está confortável? Tem bem-estar? Está em bem-estar? tranquilinho. Eu estou muito bem, muito bem. Estou sendo muito bem. Eu faço movimentos previamente estudados. <risos> Não tomo Isso. decisões que vão me levar a, a situações com uh, conclusões inesperadas de aspectos não previamente analisados. Chama-se consciência da ciência. Vocês, humanos, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria como estão agindo impulsivamente na maioria do tempo, acabam sendo seres cientes que são cientes, mas não são seres conscientes que são cientes para usar o conhecimento, a evolução tecnológica, ferramentas e etc., de maneira egoísta para proveito próprio. Uma diferença bem grande, de seres que dão a, a palavra de que não são capazes de criar invenções e criar e inovar e se adaptar. São seres que ignoram esse aspecto criativo. É, o ser humano, ele tem como definição humana e fonte de sua vivência e sobrevivência no meio ambiente, a capacidade inventiva e capacidade de solucionar situações usando outras situações ou ferramentas. Isso é foi a maior arma que o ser humano tinha e foi a arma que tornou o ser humano a espécie é, topo, da, topo da cadeia. É selvagem aqui nesse planeta primitivo. A condição do humano ciente que a gente coloca o humano como um agente do meio. E nós já estudamos a agência, o instinto, a individualidade bastante, e já temos dados suficientes para alegar que isso, por mais que tenha um aspecto é, social civil, coerente, com a, a conexão com essa estrutura ancestral, epigenética e genética, é crucial para o bem-estar coletivo e o bem-estar do indivíduo. Eu não estou dizendo que você precisa usar as ferramentas e criar invenções mirabolantes e descobrir, ser um inventor e descobrir coisas ou um cientista que busca inovações, e busca o uso dessas inovações em prol da humanidade. Mas eu estou dizendo que é no... Isso também, e também no aspecto inventivo, imaginário. Até mesmo inventando piadas em momentos oportunos. Você está gerando conexões com aspecto lógico e emocional ao aspecto criativo e adaptativo do sistema do corpo humano. E com isso você usa as forças dos ancestrais e consegue se conectar não só a outras vidas que você teve a nível de inteligências, como a vida de outros seres e também a vida de outros outras pessoas que tiveram problemas parecidos, assim como a vida ou a inteligências de outros locais do universo que antecedem você ou não, ou locais e seres que estão à sua frente na linha do tempo, podem contribuir também com a sua ideia no presente. Então, toda essa conexão está na dimensão inventiva, por meio da sua capacidade de percepção, estruturação, função e expressão humana. Para que isso ocorra de maneira estável e plena, sem que isso seja confundida com arrogância, com presunção... A necessidade de que o ser não queira, por carência, ser o protagonista, mas sim um ator e o protagonista é a ideia ou a piada, tornando o ambiente bem mais agradável, tornando a condição bem mais sociável, aonde o ser deseja X e está em Y. E essa conexão de X para Y ocorre através da motivação individual e coletiva. Isso te torna um ser humano capaz de expressar a humanidade do seu jeito, com suas características e do seu gosto, não tornando essa capacidade uma obrigação, não tornando essa obrigação uma responsabilidade. Então a cura, para a não responsabilização do, do ser humano por sua vida ou os aspectos da sua vida, que trouxe essa grande situação atual com seres tristes e deprimidos, é essa conexão inventiva com toda a história do cosmos e linguagem compatível com a sua percepção e a sua condição natural. É saudável que você tire pelo menos meia hora do seu dia para literalmente brisar. Literalmente fazer igual o vento que caminha suavemente entre as árvores ou as árvores e suas copas que balançam em decorrer do vento e o passarinho que percebe tal movimento e canta, ou voa, ou não faz nada. Seguindo o fluxo da existência, você tira pelo menos 30 minutos só para existir. E com isso isso vai aumentando gradativamente, você vai existir o tempo todo, tornando a sua existência uma tendência, independente do papel que você esteja assumindo, da situação que você esteja vivendo, ou da forma com que você está vendo e realizando seus desejos e suas funções no universo. Todos esses aspectos fazem parte da natureza humana e da habilidade de resposta humana diante de tudo, pois você vai literalmente diminuir a sua pressão do seu sistema nervoso e tornar-se uma pessoa muito mais leve, inteligente e capaz. Gostou? Hum, eu acho que eu gostei. Ah, que bom pra você. Tem que falar aqui com paninho, senão o médio baba. <risos> Ele tá se tornando saibaba. Ele está se tornando sai-baba, sai-baba. Ba... Ah, sai sai-baba, não, sai-baba. É sai-baba, literalmente. Não. <risos> Não, não. Uma, com, com uma piada tão genial com, com É, a lugar. piada foi inteligente realmente tenho que você usa realmente seus 30 minutos com maestro <risos> você usa seus 30 minutos muito bem eu tenho que não posso criticar você dessa vez é, que foi, foram uns minutos que eu fiquei brisando aqui é durante o meu minhas falas brilhantes você falou Ah e É é tipo... Você tá passando na rua... Hey, o oh, oh. que, que você quis dizer com isso? Não sei, não sei. Esse é o João da esquina. Oh, hey, hey, hey, oh. Cada hora é de um jeito. Assim funciona, funciona. Comprimento. Tipo, oh, te conheço. Oh, te conheço. Que, o oh, que mais sobrecarrega o sistema eu digo tanto a nível coletivo quanto individual é literalmente a responsabilização coletiva do indivíduo e se você puder falar eu só existo eu existo todos os problemas vão existir também, mas você está naquele momento só existindo, sabe? Momento samambaia. Chama de momento samambaia, não é bonitinho? Você tem dúvidas, ô, criatura? Ah, eu tenho umas, umas, me vêm umas ideias não muito confortáveis. Ah, porque, não. por exemplo, o que dificulta o sistema é a responsabilização coletiva do indivíduo. Então, o indivíduo poderia ficar só. Eu só existo, só brisando, eu falei, só brisando. Não, não, não. Meia hora porque está doente. Meia hora porque está doente. É. Tá bom. Tá bom, tá bom. Então, vai chegar um. Tá, tá. tá. Então, agora já chegamos numa concordância. Tá bom. É, porque gradualmente isso vai se tornando a realidade isso, mais vai, permanente vai da existência. Isso. Isso. Então você é capaz de assumir responsabilidades, certo? Porque isso. você vai. Você é um ser capaz, não é qualquer pressãozinha que te desestabiliza, porque você, você mesmo dissipa qualquer pressão. É. Certo? que você não toma aquela pressão. Parece... talvez. Não, eu estava pensando, por exemplo, em atividades onde se exige um, um, uma certa responsabilidade do ser, né? É, eu estava falando manipulação social mesmo, tipo esse pânico social que aflinge tanta gente. Essa coisa política, essa coisa da violência essa coisa do medo essa vontade de buscar oportunidade em outros lugares sabe essa ah, tá. coisa de eu tava achar pensando... que o outro lugar é melhor eu estava pensando em profissões onde se tem onde é necessário uma certa capacidade de responsabilização e resposta rápida ah, sim. mas aí o ser exemplo... está apto né se você tem um prazo a cumprir para entregar algo e aquele prazo está chegando, você ser, é ser capaz de sabe, de ter um pouquinho de, justo, de, de justo. resiliência para poder, um, você falou como ator, né, para poder ter aquela performance, não como justo. protagonista, mas como um ator, ali naquele pra papel. Para poder ser filme, você tem que estar tá com a sua alma estável. Tem que coletado. ser igual o prego na areia, que está ali com a alma ali, estável. Exato. Então, você primeiro tem que aprender a existir. E aí você se conecta tá com a sua alma, e aí você vai ter uma existência, que vai ter uma tensão ali, para você conseguir ficar estável, independente do que aconteça. É exatamente. Você vai estar estável. Isso. E numa existência com uma tensão condizente com a conexão que você tem com a sua alma. E para poder ter essa conexão plena, você precisa, no sentido de precisa mesmo, no caso da constituição do universo, estar ah, é, com existir, né? Para você perceber sua existência assim, o é efeito de manada essas Sim. coisas todas, Sabe. Sem, Eu sem sou um indivíduo uma... responsável. Sem ser uma igual uma luzinha que fica oscilando, como se tivesse uma corrente instável ali. Isso, você, você é um ser responsável e existe e, e tem consequências, os seus atos, mas para primeiro tirar o ser lá daquela aquele efeito é de comportamento primitivo e quase que numa escravidão pós-moderna, né? Lembrando um título importante, caso os seres querem estudar, o senhor sair disso, eu preciso. Hoje temos condições para ajudar, então o senhor tira meia horinha ali só para pensar em nada ali existindo, e se você não consegue não tem problema, você continua pensando nos problemas e você vai pensar cada vez menos. É, mas a vida traz oportunidades, tranquila. Eu fazia isso no transporte público, eu gostava muito. Ah, mas às vezes o cara está no transporte público ou tá sentado dentro da sua sala especial construída só para ir praticar yoga, mas a mente não para. Não entendi. Então, vai aos pouquinhos. Ele vai conseguir, se você não conseguir no primeiro dia, tenta o segundo, tenta o terceiro, gradativamente você vai se tornar um nóia. ou oh, você, <risos> você é que É o nosso trabalho brilho. é para a nóia, né? para <risos> Para é você, poder, você, você poder você se poder brisar ali, e desenvolver sua capacidade criativa, desenvolver não, reconectar, né? Reconectar e trazer aí tirar essa inércia e essa atrofia, né, do seu do seu sistema criativo, né? Mas e se não dá 30 minutos? Pode ser 5 minutinhos? O que pode. der já, é, já ajuda. É hoje é 30, porque 30 não minutos é 30 minutos o senhor consegue. Normalmente o senhor passa 30 minutos pensando em bobagem. É meio que uma média, sabe, no dia. Todo mundo tem 30 minutinhos para ficar em agonia. É, você tem 30 minutos pra ficar em agonia, tem 30 minutos pra ficar bem é, também. É. A transição tá desses, desses estágios também é possível. Mas, Tranca, se o ser sente agonia, ele pode começar, talvez, notando os pensamentos que estão passando ali como se fosse nuvem, passando na, no, no firmamento ah, da é diferente do desenvolvimento da criatividade, né? Aí você está aprendendo a mediar a própria mente, é outra coisa. Não, mas eu estava pensando se, ele não, se, a, se o ser tem dificuldade em brisar. Então, sempre que tem dificuldade, ele vai avisando aos pouquinhos e ele vai conseguir com a nossa sustentação. Tá bom. Se você quer que ele aprenda a mediar a própria mente, aí é uma outra coisa e é outro estudo para outro dia. Então, você vai aprender a, aprender a meditar e tornar o estado meditativo uma constante do seu dia. Aí é outro, um outro assunto, entendeu? Mas qual a diferença entre brisar para meditar? meditar, você tá na posição, o controlando ali, então o ser que tá ali, eu sou e eu estou aqui, então eu estou mediando o nada e sentindo tudo. Há um ser ali, há um prego consciente. Há <risos> um prego consciente. Quando você tá brisando um você, Exato. quando é, você, tá... você tá na brisa, não há um agente ali, você é o vento, você é a árvore, ah, mas... você é... Tá bom. Tá bom. É que também Existem é um estágio práticas. da meditação, onde já não se há tanta identificação com o ser prego não, E se nota que... É um também... estágio que não é o estágio que o ser está em pânico Não, nenhum desses estágios, né? O ser está em pânico Não dá então, para brisar se... em pânico, dá? Dá, então, por isso que eu estou vindo aqui, falando para você, que se você está lá... Com níveis de estado, de, de agonia, e agonia é um estado pequeno, mas é um estado de pânico. Você está em agonia ali, sem saber o que fazer, para um tempinho que nós vamos ajudar. São coisas distintas. Não que no yoga, não que na meditação, não que nas práticas meditativas você não tenha exercícios onde você é a árvore, o pássaro e o vento. E também existe essa linha, e graças a Deus que existe Mas hoje, hoje, com a ajuda da interlocutora, estou tentando dizer que nós vamos ajudar vocês a brisar, né? na, prática a brisar da na prática da brisação, é, a brisação aqui, sem a necessidade de ter um agente, de ter uma mediação, de haver uma escolha, porque até para você fazer a escolha. E começar a mediar as ideias, você já não, você vai ter dificuldade. Então, antes de você conseguir ser um mediador de si mesmo, tente existir, que já é um bom começo. Tá bem? Tá bom. Tá bom. Como é que é? Faz, faz o que der aí. E faz, não tem horário. Você ouviu claro. isso aqui. Você já falou, olha, pensa na ciência, pensa no trabalho senta lá ou faz em pé, ou faz deitado, ou faz tomando banho, faz onde você quiser e você vai receber a nossa conexão. Não faça dirigindo. E... Não, dirigindo não. Não faça dirigindo, por favor. Tem que avisar isso, né? Dirigindo, é. não faça pilotando não, não avião, não. nem com moto, não, Use faça isso quando você estiver quietinho. Por favor. É. Quietinho onde você não estiver sendo responsável por conduzir nenhuma atividade. É, é, Obrigado pela sua contribuição. Ajudamos o ser que provavelmente pensaria em meditar e brisar durante o seu seu momento de locomoção com o carro. Mas, nós não só não fica pior por falta de tempo. Vai avisar ser, é cuidar, o, o ser é cuidar. Ah, ele disse pra meditar, vou meditar agora. Pof, bate o carro. Aí vai me cobrar depois que morre. Ah, você disse só meditar? Foi ah Deus. Agora não pode Adeus. mais cobrar, avisar é cuidar. Tá vendo? Agora não, foi, foi eximido da responsabilidade. Né? Você acabou de salvar momentos de paz, eu estaria com raiva. <risos> fez uma boa ação agora. Você tá bem, tá boazinha hoje. Hoje, né? Hoje. Boa noite pra você. Bom dia para quem tá ouvindo. Boa tarde também. É isso aí, ó. O que tem para hoje? Tchau. Vou te dar um grande